Retire os oito parafusos debaixo do assento. Encaixe a estrutura dos braços e então parafuse novamente. Por último, utilize o parafuso grande para fixar a parte traseira e então coloque a peça de acabamento. Agora, encaixe a base da cadeira no assento. Pronto! Você já pode utilizar sua cadeira.